Passou na MetaMilane o post de uma amiga perguntando para as pessoas se elas tinham saudade dos tempos de escola. Aí um monte de gente na, nesse post dela comentou que não tem saudade nenhuma, porque o tempo de escola foi horrível para eles todos, quase todos, 90%, sei lá. Essa amiga tem seus 20 e pouquinhos anos, ela é novinha, eu tenho 50. E eu parei para pensar que eu adorei meus tempos de escola. Eu era aquele, na época que se chamava de CDF, de ferro. Hoje se chama de nerd. De uns bons tempos para cá se chama de nerd. E eu era um CDF, eu era um nerd, portanto, socialmente deslocado. Claro. Como a maioria das pessoas suponham amigos dessa amiga. Porque a gente nerd, a gente tem uma certa tendência a conhecer nerd. Nerd naquele é sentido de gente que gosta de estudar, gosta de aprender coisa nova, gosta de explorar o mundo, que tem curiosidade. E aí eu fiquei pensando como é que era a escola no meu tempo, no meu tempo, como se tivesse morrido, né? no meu tempo de infância. Tem uma coisa que parece que agora está ficando comum nas escolas, é aquela coisa bem americana, da, daqueles filmes americanos que tem aquele grupinho de populares. Não tinha isso quando eu era adolescente. Tinha populares, mas não, não se formava panelinhas de populares. Os populares nem eram tão importantes assim. Tinha bullying, claro, que a gente não chamava de bullying na época e é sempre chato, eu acho que eu fiz um vídeo sobre bullying, se eu fiz eu vou colocar aqui, é muito chato quando você dá nome para as coisas, porque as coisas se tornam mais, mais palpáveis, né? E eu sofri menos com bullying do que eu acho que as pessoas sofrem hoje, justamente por isso, por não saber que eu estava sofrendo bullying, aí eu um pouco. Mas tem os bullying pesados, eu lembro de bem pequenininhos, mulher moleque me encostaram numa grade, ficarem com a mão cheia de... Lama na minha cara, falando qualquer coisa que eu não deu mais, eu lembro só da, do trauma, das pessoas me ameaçando Que eu não caso, mas acaso é caso, você não pode ser obrigado a ser uma pessoa forte, um super herói, uma super heroína para viver Não, é bom que tenha gente má porque você fica forte, palhaçada isso Então como que era no meu colégio? Eu estudei em colégio religioso, particular, que já na década de 70 os colégios públicos estavam uma porcaria já tinham sido depredados pela, pela ditadura, então quem podia colocava o filho em colégio particular, meu pai se desdobrava para pagar o um colégio particular para mim, meu paramilitar. As matérias, eu lembro bem que tinha uma matéria de estudos sociais, que era quase que um negócio assim de como ter o um comportamento adequado numa sociedade sob uma ditadura, é assim, ah, coloca os pezinhos no chão. É estranho, é mesmo dentro de um colégio particular religioso. Tinha, obviamente, aula de religião, mas é engraçado, porque não tinha, assim, ah, o colégio religioso tem que ter essa aula aí. É como se fosse, ah, esse colégio, ele é americano, tem uma aula de história da, dos Estados Unidos específica. Não, a gente não era engraçado, religioso, era católico o colégio. Sacraquer de Marie, que não podia chamar de Sacraquer de Marie, porque tinha uma lei na época que não podia os alunos gringos, então tinha que chamar Sagrado Coração de Maria. Teve uma coisa curiosa, que esse colégio era só para meninas até pouco tempo antes de eu entrar. Então a turma tinha tipo 20 pessoas, eram 24 pessoas, eram 18 mulheres e 6 mil homens, sabe? Assim, é, a gente era bendito fruto entre as mulheres, o que não quer dizer muita coisa, porque nerd, obviamente, eu não tive nenhuma namorada nos tempos de colégio, 14 anos... 15 anos, nada. ainda era meio caretão, no final do ano o pessoal jogava ovo e farinha uns nos outros para comemorar o final do ano, aí vinham as freiras, olha, não é para ter esse negócio, eu achava absurdo, tanta gente passando fome, isso foi 75, por aí assim, 78, tanta gente, 78, passando fome, vai ficar jogando comida fora, aí a feira passou, na sala eu falei, olha, tem ovo e farinha ali, ovo e farinha lá. Obviamente eu não sabia em todos os lugares onde tinha ovo e farinha. Sobrou bastante para jogar em mim. E temos de ditadura, sabe como é que é. Meu pai é militar, eu saí do colégio. Em vez de virar para a direita para ir para casa, eu virei para a esquerda para tentar enganar meus amigos. Eu não sei se eles foram muito mais espertos do que eu, ou se foram muito burros e ficaram no lugar errado porque eu não sabia para que lado ia. Enfim, eles estavam acumulados justamente numa garagem lá do esquerdo, me viram, saí correndo, entrei num banco, dei carteirada. Imagina só como é você viver numa ditadura, né? O gerente do banco viu a carteirinha do garotinho de 11 anos de idade. Ah, meu pai é militar! Você pode me proteger? Aí o gerente teve que mandar o guarda ir lá na frente. Aí enquanto o guarda meio que continha os meus amigos de colégio, eu fugi para outro canto. Não tinha, pelo menos no meu colégio... Já não existia muito essa coisa da, do professor ter uma autoridade meio mística, não, viu? A gente meio que peitava o, os professores de vez em quando. Eu lembro que eu briguei com um que ele falou que... Professor ou professora? não lembro. Eu acho que era um, um homem. Que o número um era primo. Eu, sempre, eu gostava de estudar matemática nas férias. E eu falei assim, o número 1 um é primo, cara. Porque hum. não é considerado. Eu considera se primo só de dois pra cima. Aí ele brigou comigo. Aí na outra aula, ele se desculpou... Perante a turma eu falei assim, ah, O Ronan tinha razão. Então essa coisa que se diz hoje que os pais brigam com os professores porque discordaram com seus filhinhos, já tinha umas raízes lá. Talvez isso venha dessa coisa do colégio particular que o pai paga para o filho ser bem tratado, não sei. Eu estudei um tempo na escola pública, bem pouco, tinha que cantar o um hino, colocar... todo dia cantava o um hino nacional, colocava mãozinha no coração, a pessoa cantava osso. Em Colosso, a pessoa chamava Colosso. A pessoa não sabia mesmo o que era Colosso. No tempo que eu estava na escola, tinha gincanas também. Tanto físicas, quanto cognitivas, de conhecimento. né? Ah, qual é a maior cordilheira do mundo? Eu lembro que eu errei, porque... foram a maior cordilheira do mundo, eu falei... Cordilheira é do Médio Atlântico. Era é uma cordilheira submersa, mas ela é maior que todas as outras. Aí nosso grupo perdeu a competição, porque não interpretei direito, isso sempre acontece na escola né? você dá uma interpretação um pouco diferente para o conhecimento e pronto, se ferra porque é aquela coisa, espero que não seja mais assim né, é aquela coisa a resposta certa é essa né? você tem uma resposta também certa mas por uma outra ótica aí você perdeu, zero! Né? aos 11 anos foi uma época importante para mim, eu parei para pensar na filosofia existo ou não existe sou energia ou sou matéria aí eu perdi prova Aí fiquei recuperação, perdi um ano inteiro. Bom, eu como nerd tinha poucos amigos, hoje em dia acho que o nerd tem mais amigos, se não tem mais amigos na escola tem mais amigos fora da escola. Porque a gente não tinha internet, na década de 70 a gente não tinha internet, a gente conhecia quem estava na escola e pronto. Eu sei que estou sendo injusto, estou esquecendo de alguém muito legal, com certeza. Então se você era nerd, você era amigo dos nerds, então eu tinha dois amigos. Eu sei que estou sendo injusto, estou esquecendo de alguém muito legal, com certeza. Na escola principal, que eu estudei um monte de escola também, mas na escola que mais me marcou, eu tive dois amigos, o Alexandre e o Gustavo. Tinha trabalho de grupo quando eu estava no colégio, geralmente a gente fazia na casa de um amigo ou de outro. Eu sei que estou sendo injusto, estou esquecendo alguém muito legal, com certeza. Cara, como é que as pessoas podem não gostar do tempo de escola, né, cara? Talvez o pessoal mais novo já entre nesse esquema tenso de disputa social, de tentar ser popular, de tentar fazer parte do grupinho popular, como não é na época que eu estava no colégio não tinha muito isso, eu não sentia essa essa tensão. Então o que eu lembro do, da escola é muito mais coisa boa do que ruim. Tem memórias extremamente constrangedoras, até hoje eu tenho vergonha só para ficar na cabeça, né? Eu usava aparelho, as pessoas sacaneavam que eu usava aparelho, usava óculos também. Uma vez eu tropecei. O aparelho caiu da minha boca e saiu quicando no chão. Eu falei, não sei o que é que quer de Marie também. Saiu quicando no chão, eu fiquei tão envergonhado daquele negócio saindo na minha boca que vocês não acreditam que eu fiz. Eu me abaixei correndo peguei com aquele de volta na boca. Ah, <risos> é, que vergonha contar isso, gente. Apesar desses momentos de vergonha que eu, que eu passei, a minha memória é boa, eu lembro de pessoas que eu gostava muito. Eu sei que estou sendo injusto, estou esquecendo de alguém muito legal, com certeza assim, tinha uma menina chamada Andreia que ela lia muito rápido, achava barato aquilo, eu sempre gostei de gente que lia. Tinha a Márcia, tinha Tubarão tinha a Cláudia. Eu andava muito com o Filipe, engraçado. Eu acho que eu, num determinado momento eu andava mais com o Filipe do que com o Gustavo e com o Alexandre. A gente jogava xadrez de cabeça andando pela rua. Cara, eu tive bastante, Eu tive muitos amigos, né? cara tinha o Paulo. Quando você vai puxando memória, você vai lembrando das coisas, né? E só consigo lembrar de coisas boas, de pessoas boas. Tinha a Patrícia, uma lourinha com o cabelo assim. Não tinha essa belicosidade entre as pessoas mais descoladas, mais modernas, mais sociais, socializadas. E as pessoas mais nerdzinhas não tinha tanto isso. Eu só tenho boas memórias. Só tenho. Eu tenho Algumas memórias ruins, claro, mas só tenho bons sentimentos da minha é, infância. Muito embora, pô, nossa, como teve coisa difícil. Família não era, não era fácil, não. Também não era muito mais difícil do que a média das famílias, não. Quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que todo mundo tem uns problemas de família. né Começa a pensar na sua infância, eu acho que você vai achar coisas legais da infância, sim. E não são coisas legais da, de ser infantil, de não ter que ter responsabilidade, não. Porque eu acho que responsabilidade todo mundo tem, um nível de maturidade eu acho que todo mundo tem que ter. Eu sempre respeitei muitos amigos, sempre fui aquele cara que estava do lado do amigo quando o amigo estava ruim ou da amiga, precisava de um apoio. Isso também é responsabilidade como adulto tem. Acho que esse vídeo vai ficar enorme, espero que seja útil para você, ver mais ou menos como é que era. E a minha infância no colégio, pode ser que outras pessoas da minha idade tenham uma infância diferente no colégio. Fique à vontade para deixar comentários aí, como é que é a escola para você. Tchau, tchau! O problema de gravar do lado do cachorro é que o cachorro, de repente, a se coçar. Se você é uma pessoa ainda imatura, é você quer que alguém cuide de você, ser adulto é ruim, ser do colégio é ruim, eu estou te